Boa noite, se um dia a tristeza bater a sua porta, abra com um sorriso e diga, Minha casa está cheia, nossa sala mora a alegria e a prosperidade, no quarto mora o amor, na cozinha vive a harmonia e a paz. No meio da casa está o Espírito Santo. Já na frente está Deus tomando conta de tudo. E onde Deus mora a tristeza não entra. Deus espalha pequenas sementes de bênçãos todos os dias na terra. Durma com a certeza de que amanhã você terá outra chance de colhê-las. Vamos orar juntos. Querido Deus, eu agradeço por ter tido a oportunidade de viver mais um dia em sua presença. Obrigada por ter me sustentado e me guiado através de todas as situações e desafios que encontrei ao longo do dia. Sei que nem tudo foi perfeito. Mas agradeço por ter me dado força e a coragem para enfrentar cada obstáculo. Agradeço pelos momentos de alegria que experimentei e pelos momentos difíceis que me fizeram crescer e aprender. Obrigada pelas pessoas que tenho em minha vida e pela oportunidade de compartilhar momentos com aqueles que amo. Nesta noite, peço que me conceda um sono tranquilo e reparador. Para que eu possa acordar renovada e energizada para um novo dia. Ajuda-me a lembrar que eu sou abençoada e que tenho sempre um motivo para agradecer. Que a sua paz esteja comigo durante toda a noite e que o seu amor me guie em cada passo que eu der. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.